Mano, acabei de pegar um passageiro Que, meu, tenho certeza que ele me avaliou Com nota baixa, minha nota acabou de cair Mano, como pode isso? Meu, se esse é o comentário Que você costuma dizer, o que você pensa Que acontece quando o passageiro Acabou de sair do seu carro e sua nota cai Meu, saiba que nem sempre O passageiro que acabou de sair do seu carro Foi ele que te avaliou com nota baixa eu, Lucas, acabei de fazer um teste aqui na cidade de São Paulo e acredito que em todos os lugares são assim, porque o aplicativo ele funciona em todas as regiões da mesma forma. Claro que nos Estados Unidos é diferente, mas aqui no Brasil eu sei que é da mesmo jeito. Toda vez que um passageiro te avalia, ele, essa nota ela não cai na hora não, não cai, é isso mesmo, você pensa que caiu ali, o passageiro acabou de te avaliar, mas não, não foi esse passageiro que te avaliou com nota baixa, e você acaba ficando frustrado, acaba, sei lá, querendo querer tirar satisfação com o passageiro que acabou de te avaliar, sei lá, mas meu, não se preocupe, foi outro passageiro, claro que não tem como a gente voltar atrás, infelizmente, mas saiba que não foi esse passageiro que te avaliou mal, eu fiz um teste, eu vou mostrar esse teste em vídeo, mostrando exatamente com minha esposa, que ela fez o chamado como com o aplicativo, de passageiro, eu fui até o local, ela me avaliou mal e você vai ver exatamente o que aconteceu quando ela me avaliou mal, beleza? Então assista esse vídeo até o final e mostre para os seus amigos que acham que a avaliação cai na hora e tudo mais, mas não, não cai na hora. Assista esse vídeo até o final, compartilha e já dá aquele like, beleza? E não deixa de se inscrever no meu canal, beleza? Então vamos lá. Então pessoal, opa... Então pessoal, fazendo o teste aqui, ó Eu vou mostrar o aplicativo de passageiro aqui, ó Da minha esposa Tá vendo? Tá aqui marcando que ela vai fazer a corrida Marcando aqui certinho E eu vou até um pouco mais pra frente Ela vai sair do carro aqui agora Eu vou um pouco mais pra frente Pra que a chamada ela venha pra mim, tá bom? Ela tá saindo aqui agora do carro E eu vou lá fazer Pera aí, deixa eu colocar aqui em cima Melhor, pronto Então vamos lá Vou dar uma afastada Vou dar o sinal para ela, e ela vai fazer o chamado pelo aplicativo de, de passageiro. Beleza. Eu vou ligar aqui o aplicativo de motorista. E agora ela vai fazer o chamado. Eu espero que caia para mim, né? Porque aí caindo para mim, fica mais fácil da gente fazer esse vídeo. <risos> Espera. Vou aceitar aí ó, Ana, perfeita, é exatamente a minha esposa é exatamente... ó, como esse vídeo é maravilhoso então vamos lá Eu vou buscar agora a minha esposa que ela fez o chamado ó ela tá aqui ó beleza vamos abrir aqui olá, boa tarde, tudo bom? boa tarde é minha esposa, tô zoando só, vamos lá então ó Vou iniciar aqui, ela tá aqui atrás no carro Tá com o aplicativo de passageiro, vou mostrar aqui o aplicativo, Mostra o aplicativo Cadê? Ó, o aplicativo tá marcando, ó, exatamente o meu rosto, o meu carro e tudo mais Avaliação 5 estrelas, né, porque eu sou motorista motorista top da cidade Então vamos lá, eu vou iniciar aqui a corrida Eu vou fazer só essa voltinha com ela, né, Para não ter problema Coisa rápida Aí no final da viagem ela vai me avaliar com nota baixa. Para que a gente possa comprovar se cai ou não a avaliação na hora. Quando o passageiro avalia mal, cai na hora. Porque eu sei que quando o passageiro ele avalia com 5 estrelas, ele cai na hora. Na hora cai a avaliação de 5 estrelas, quando dá adesivo e tudo mais. Mas quando a avaliação ela é abaixo de 5 estrelas, a, ela vai para análise para o aplicativo da Uber, o suporte, ver se realmente está tá certa aquela reclamação que o passageiro tá fazendo, se teve ocasiões de outros passageiros também reclamar da mesma situação, aí que ela emite um relatório pro, pro motorista. Então vamos lá. Eu acho que eu não vou até o final não, vou andar só mais um pouquinho para frente, já vou encerrar a viagem, pra não ficar muito longo vídeo né vou parar aqui, ó. só dei uma andadinha mais para frente. Beleza, eu vou encerrar aqui a viagem dinheiro, não tem problema esse valor aqui, eu vou encerrar a viagem beleza, agora vamos lá ó. agora o que eu vou fazer, eu vou até mudar a câmera ele apareceu pra mim aqui, eu já vou avaliar ela, ó, avaliar com cinco estrelas, ela vai vir aqui pra frente ó, pra mostrar o que, que aparece no celular dela quer ver? Ó? Opa, deixa eu até encerrar aqui ó, não chamar mais ninguém então vamos lá, cadê? mostra o celular aí ó pera aí, eu vou mudar a direção da câmera Agora foi, beleza Tá vendo? Ela tá aqui com a avaliação na mão ó Como foi a sua viagem Como foi a sua viagem com o Lucas David Aí o que ela vai fazer? Vai colocar uma estrela, tá vendo? Ah, o atendimento foi péssimo Carro sujo, trânsito, direção Coloca todos aí Coloca todos aí Coloca todos aí, a temperatura do carro Tava tudo, tudo uma porcaria <risos> Aí agora ela avaliou, beleza Tá vendo? Agora, beleza, já avaliou O aplicativo dela voltou ao normal E agora vamos ver no meu aplicativo aqui ó, Vou voltar agora meu rosto pra frente E vamos ver ó, Se vai cair aqui na minha nota Vou diminuir aqui a telinha Meu perfil tá meio transparente aqui Mas eu acho que vai aparecer ó. 4, Minha nota tá 4.97 no momento Que eu tava fazendo alguns testes E pode ver, ó Avaliação uma estrela, ela não caiu Pode ver, ela acabou de me avaliar, eu vou, eu vou botar de novo aqui só para pros haters de plantão, né? Ó. Olha lá, ela me avaliou com uma estrela, está marcada aqui, aqui no histórico da corrida, mas aqui na minha avaliação, ó, pode ver, ó, uma estrela, eu não tenho nenhuma de uma estrela. Então, essa avaliação de... quando a avaliação é feita abaixo de, de cinco estrelas... Ixi, travou foi tudo aqui. Quando a avaliação é feita abaixo de 5 estrelas, ela não cai na hora. Pode ver, eu vou até dar uma atualizada aqui de novo para vocês verem que não cai na hora. Ele vai para análise, demora de praticamente de 1 a 72 horas para cair no sistema, porque ela vai para análise para o aplicativo da Uber e o atendente vai ver se realmente está batendo aquela avaliação. Tem aqui, pessoal, que olha só. Na verdade, ele não cai a nota na hora. Não cai, tá vendo? A avaliação de 1 estrela está zero. Mas os relatórios, na verdade, eles caem sim, viu? Olha só, temperatura do carro que ela marcou lá, ó, carro sujo, direção brusca, tudo isso já foi marcado. Mas a avaliação de uma, duas, três, quatro estrelas, ela vai para análise, não cai na hora. Então, ó, de mostrando aqui de novo, ó, que a avaliação ainda tá com uma estrela. Vamos ver se dá para coisa aqui. A avaliação tá com uma estrela, mas os relatórios, eles caem para mim, ó. Mas ainda não caiu a nota. Então, na verdade, relatório ela não diminui sua nota. Ele só é um, um aviso falando: pô, tá com alguma coisa errada aí. Vai cair depois essa nota. Entendeu? Então, o máximo que você pode fazer é falar: pô, mano, porque você me falou que a minha direção tava brusca, <risos> reclamar ali na hora. Então, é isso, pessoal. Vou. Então, pessoal, acabei de fazer o teste aqui. Agora, vou mostrar o que acontece quando. O passageiro, ele muda a avaliação. Então, a gente já sabe que quando aparece aquele relatório ali na hora para você, foi aquele último passageiro que te avaliou. Acabou de sair do carro, apareceu o relatório, então foi o passageiro que te avaliou. E você sabe que aquela avaliação vai refletir na sua nota daqui a alguns dias. Vai para análise para ver se realmente tá tudo certinho e depois cai a nota. Então, vamos mostrar aqui, ó. Vamos fazer a alteração da avaliação. Vamos colocar agora para cinco estrelas. Ó, vamos avançar. Obrigado pela sua avaliação e 5 estrelas agora, mudou a avaliação e vamos dar uma olhadinha no meu perfil para ver se tá tudo certo, se tirou aqueles relatórios e tudo mais, quer ver? Ó, agora ó, sumiu, ó, não apareceu de uma estrela, não subiu de 5 estrelas, provavelmente só tirou uma do sistema que uma outra sim que já estava no sistema. Mas os relatórios, ó, sumiu, ó, nenhum comentário recente. Então, a gente, agora, agora a gente já sabe, pelo menos, que quando o passageiro ele te avalia e coloca algum relatório carro sujo, é, direção brusca, sei lá, o que o passageiro colocar, foi aquele último passageiro que te avaliou. Então, você já sabe que a sua nota não vai cair naquele momento. Mas, daqui a algum tempo, um, dois, três dias, vai cair. Então... Se já quiser tirar aquela satisfação com o passageiro, já sabe, né? <risos> então, pessoal, vou só dar uma última cortadinha aqui. Então, pessoal, como vocês podem ver, acabei de fazer o teste mostrando exatamente o que acontece quando o passageiro te avalia com uma estrela, duas, três, quatro, independente. Tanto, abaixo de cinco estrelas, ele já cai para análise. A partir de daí, vai para análise que o aplicativo da Uber vai verificar se realmente o que está acontecendo. Ele mostrou lá pra gente que o relatório ele cai na hora, mas as estrelas não caem. Então isso não abaixa a sua nota. O relatório não abaixa a sua nota. Mas claro que se a pessoa colocou uma avaliação de baixo estrelas, aí sim que vai aparecer aqueles relatórios. Então você sabe que provavelmente daqui a pouco, ou amanhã, ou depois, vai cair essa avaliação abaixo da média, beleza? Agradeço por você ter assistido até aqui, não deixe de se inscrever no meu canal, está crescendo cada dia mais, eu fico muito agradecido por cada um de vocês estar dando a curtida, mandar aquele comentário no vídeo, porque isso me ajuda muito, beleza? E assim eu vou trazer várias outras dicas, várias coisas relacionadas ao aplicativo da Uber. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima, falou, tchau!